Imagens do governador de São Paulo, João Dória, e da esposa dele num hotel tomando sol no Rio de Janeiro. Os motociclistas se juntaram ao presidente e percorreram 129 quilômetros de moto de São Paulo até Jundiaí e de volta à capital. O governo do estado de São Paulo anunciou que multou o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro de infraestrutura Tarcísio Gomes por não usarem máscara, o que é obrigatório no estado. Ele fecha o teu, teu estado, ou vai para Miami ou agora foi plotado aí num, num hotel no Rio de Janeiro. Com uma, uma sunguinha apertadinha, pô. <risos> Refém de máscara até quando. Tá servindo para multar a gente, pessoal. Tá servindo para multar. Eu fui ameaçado de multa agora em São Paulo ou não? Ô oh, hipócrita, ô oh, hipócrita, você não respeita o seu povo, rapaz, não respeita ninguém. Ameaçar o presidente da república, tem moral para mais nada, completamente descredibilizado o seu estado. Fora a glória! Fora a glória! Fora a E eu desafio o governador aqui.